Eu falei que podia me chamar de Kel porque é assim como todos me conhecem lá no Uruguai, né? na Nova Esperança. E também para nos deixar mais perto, né? O nome já é complicado. Já tem esse tal de título chamado Missionário. E ainda vem com esse nome, então vamos chamar de Kel, né? Fica mais família, mais perto, né? Eu sou o tipo de pessoa, assim, que eu não gosto muito de títulos, tá? Então, por isso que é só Kel. Se tiverem outros convites, né? Depois do que foi ministrado hoje, se houver outros convites, Kel. Kel. Sou missionária, pela graça de Deus, meu esposo, Edson. Esse homem lindo que está aqui. Não sei se tem outros, mas eu só vejo um aqui hoje, né? Então, meu esposo lindo. Minha princesa, a nossa princesa Esther. Nós estávamos no Amazonas, então era pela misericórdia de Deus que nós estávamos fazendo missões. Mas isso é um nome que as pessoas dão, né? Nós só estávamos obedecendo. Assim como aqueles que estavam aqui ministrando louvor estavam fazendo, obedecendo ao chamado do Senhor. Amém? E antes de obedecer o chamado do Senhor, eu relutava muito por isso. Porque eu achava que era... Para algumas pessoas especificamente Com o tempo eu fui aprendendo Fui amadurecendo E fui entendendo que é uma responsabilidade De todo cristão Todos que estão aqui São crentes em Cristo Jesus Amém Tem algum visitante? Tem algum visitante? Não né? Então só vou falar para crente Que bênção. Então pode fingir os lombos e dizer, Senhor, o que é que o Senhor tem para a minha vida nessa noite? Como o irmão já fez, orou, vamos orar novamente? Podem, vamos ficar de pé. Doce Espírito, Espírito Santo de Deus, que nos consola, que nos corrige, que nos exorta, que nos ensina, que nos faz lembrar aquilo que aprendemos de Cristo Jesus. Nós clamamos a Ti, que o Senhor nos abra o entendimento, nos abra os olhos para compreender a profundeza da Tua mensagem. Que não seja realmente eu, mas seja o Teu doce Espírito que esteja ministrando a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, que eles não ouçam tudo, mas que eles ouçam aquilo que o Senhor tem para cada um deles nessa noite. E que não fique só no ouvir. Que esse ouvir impacte suas vidas e transforme a sua maneira de pensar e de agir. Em nome de Jesus, que sejamos praticantes da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Sou humana, sou falha. Aquilo que vocês verem de falho nessa noite, orem a Deus, para Deus ter misericórdia da minha vida e... Me fazer mudar. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 15. Do versículo 12 ao versículo 17. Amém? O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos de, tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário. Eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedizes ao Pai em meu nome, ele vos lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ontem, exatamente ontem, o pastor Antônio Carlos, falou assim para mim, amanhã você vai pregar lá na igreja. <risos> Eu acho legal ele assim, sabe? Vocês conhecem talvez até um pouco mais do que eu, mas eu conheço Antônio Carlos da época que a gente fazia o seminário junto. Então ele não perguntava, ele dizia o que era para ser feito. E ele continua assim, "Mas amém, então eu vou. Né? Então amanhã eu vou estar lá pregando. E eu comecei a pensar, Deus, eu vou falar o quê? Não foi o Senhor que falou, ele que disse que eu vou pregar. Mas o Senhor é quem está no controle de tudo. E eu comecei a refletir em algo que eu tenho vivido hoje. Né? Outra oportunidade eu tive também de estar trazendo uma palavra, e foi nesse sentido. Aquilo que eu tenho vivido e experimentado. Quando nós voltamos ao Amazonas, né, eu tive uma guerra assim, entre eu e Deus, no sentido de querer saber o porquê eu tinha que voltar. Meu chamado não era para ser missionária? Não era para estar lá anunciando a palavra? Essa não é a minha vocação? Não foi para isso que Deus tinha me chamado? E eu comecei a refletir sobre a vocação. Para que, que você foi chamado? Para que, que eu fui chamada? E isso é uma coisa que eu tenho refletido durante esses meses, desde que chegamos. Você foi chamado para quê? Foi chamado para servir ao Senhor, amém? De que maneira? Muitos jovens, né, muitos adolescentes começam a se questionar qual é a sua vocação. Vai ser o quê? Professor, médico, dentista, advogado? Vai ser o quê? O que que vão ser? É uma coisa que traz muita confusão às vezes, angústia no coração por não saber o para que é que vai, para que que ele é útil, para que que ele foi chamado. O crente não é diferente. Porque nós não fomos chamados somente para entrar na igreja, aceitar a Cristo e ficar sentado num banco, ou cadeira. Nós não fomos chamados para o Senhor para isso. Tem um versículo que fala que nós fomos chamados... É, fomos escolhidos para o louvor da sua glória é isso? amém mas como é isso na prática? como é viver isso no dia a dia? viver para o louvor da sua glória de um modo geral todos nós fomos chamados como diz aqui vamos ver de novo aqui o versículo 15, 16 não fostes vós que me escolhestes na mim pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros E vos designei Para quê? Para quê? Só? E o fruto tem que permanecer Esse é o chamado de todo cristão Para que vá e dê fruto E o fruto tem que permanecer Quantos de nós temos vivido isso? De que maneira a gente tem vivido isso? Temos dado fruto. O fruto é você produzir outro. Você hoje não é um servo? Você tem que produzir outro servo do Senhor. Quantos servos em sua vida de, cristã, de cristão vocês já produziram? Nós não fomos chamados para ficar inertes, parados, vindo à igreja, aos cultos para louvar e adorar a Deus, enquanto filhos, marido, esposa, vizinho, colega, ainda não ouviram falar da sua boca, através da sua vida. De modo geral, nós fomos chamados para servir, servos. De que maneira somos servos? De que maneira temos servido ao nosso Pai? A gente veio conversando no carro e Antônio Carlos falou um texto que Jesus citou, que quando ele esteve preso, não foi visitado, quando esteve doente, ninguém o ajudou, quando ele esteve com fome, ninguém deu comida. E aí os discípulos perguntaram Mas senhor, quando é que o senhor esteve assim que a gente não fez? Quando vocês deixaram de fazer um desses pequeninos, vocês fizeram comigo Servir ao senhor tem que ser na prática Não é responsabilidade só do diácono, diaconiza Não é só a responsabilidade do pastor, seja quem for de liderança na igreja é responsabilidade do cristão. A liderança foi instituída por Deus para ter ordem, organização no corpo de Cristo. Mas a responsabilidade de todos de viver o corpo é individual. Eu não conheço a igreja, essa é a igreja aqui. Eu só visitei essa igreja aqui quando realmente era mais em cima e foi só um culto. Quando eu disse para vocês que eu perguntei a Deus o que é que eu iria compartilhar com vocês, e o que me veio no coração foi justamente o que eu tenho vivido, é porque eu comecei a questionar o meu chamado. Eu comecei a procurar saber como é que pode isso. E Deus começou a me mostrar. Você vai me servir onde você estiver, porque o que te faz que você é hoje, não é o lugar onde você estava é o que você fazia é o que você faz eu tenho que continuar pregando a palavra, eu tenho que continuar multiplicando, fazendo discípulos era isso que nós fazíamos lá implantávamos igrejas, mas começando com um indivíduo começando com uma família vivendo o amor de Cristo com aquele povo e isso eu preciso continuar fazendo aqui para mim é um desafio que uma coisa que eu batia pé com Deus é que eu dizia é mais fácil servir o Senhor fora do que em casa eu não quero voltar para casa porque eu não sei como é que eu vou te servir lá porque a igreja tá cheia tem tanta gente para trabalhar lá né eu vou ficar disputando o lugar para que quem vai ficar no berçário, quem vai ficar no louvor. Eu não, primeiro não tem uma voz para cantar, né? mas tudo bem. Mas tinha outras coisas, né? Eu não vou. Mas você pode servir ao Senhor limpando, organizando, procurando saber da liderança qual é a parte que está faltando mão de obra, aonde o povo não quer trabalhar. Você pode ser muito útil. E essa é a nossa responsabilidade. Nós, como cristãos, temos que entender isso. O mês de julho, qual é a meta mesmo no mês de julho? Parar quantos? Três, dez? Um. Mas para viver nessa unidade, tem que ter um só coração uma só mente. Tem que ser um verdadeiramente em Cristo De que maneira? Servindo Amando Começamos a leitura, Jesus dizendo que o mandamento dele é esse Que assim como ele nos amou, devemos amar uns aos outros Em outro texto, Jesus diz assim Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos Se você tiver amor, um para com o outro de que maneira? O amor não é palavra, a gente estava até conversando Não me lembro com quem foi Eu estava conversando essa semana Me falaram assim Foi minha tia, você esteve lá em casa Ela é cristã, graças ao senhor Ela estava lendo Uma reflexão Falando que o amor não era, não era uma escolha Não, amor é uma escolha Você escolhe amar a pessoa Independente do que ela faça Você escolhe amar Amor não é sentimento Ah, aquela irmã hoje Aquela irmã com aquele olhinho dela claro Ela olhou para mim de um jeito que eu não gostei muito Então não vou nem cumprimentá-la Que tipo de amor é esse? Eu estou dando um exemplo assim Bem banal Mas me digam que isso não existe Dentro da igreja Porque se você dizer que isso não existe Eu vou dizer que você está pecando Porque isso é mentira Porque o joio está no meio do trigo Infelizmente o joio está no meio do trigo e vai permanecer assim até o dia que Cristo voltar. Que Ele vai separar o trigo e vai lançar o joio para ser queimado. Mas e aí, irmã, como é que a gente vai conseguir ser um? Vivendo você, a verdade da palavra. Independente do que essa pessoa está fazendo. E orando por ela, né? Para que ela se converta e se transforme em trigo. É. Né? Porque Deus não tem interesse na morte do perverso Ele quer que ele se converta Os seus caminhos O próprio Pedro Que esteve com eles ali Durante alguns três anos Ele ainda não tinha se convertido Totalmente a Cristo Mas deu-se um propósito Na vida dele Jesus intercedeu por ele Pedro intercedi por ti Porque o diabo queria te levar Devemos ser um Vivendo em unidade, sinceridade isso não é utopia, não é coisa que nunca vai acontecer aqui no mundo. Por que que aconteceu na igreja primitiva? Nenhum necessitado havia entre eles. Irmã, você tomou café hoje antes de mim, jantou, com tudo em casa. A sua dispensa, Deus tem abençoado. Não está faltando nada, irmã. E a saúde, irmã, como é que está? Isso é viver em unidade. Ah, irmã, mas eu também faço necessidade. Você vai só compartilhar quando estiver sobrando? Quando a gente estava lá no Amazonas, no interior, a gente recebia uma oferta. Estava até comentando com o Antônio que era uma oferta assim, razoável. A gente não sobrava. Faltava, mas não sobrava. Né? Mas a gente também não passava assim muitos apertos. Tinha épocas do mês que realmente não tinha, tinha que catar moedinha para comprar o pão. Mas toda vez que a gente ia para a comunidade, onde a gente fazia o trabalho, é assim. A gente tinha base da missão na cidade e pegava o barco, uma viagem de seis horas, para chegar numa uma comunidade onde fazíamos o trabalho. Seis horas descendo o rio. Ficávamos lá em média de 20 dias. Então, nessa comunidade só tinha casas, tinha uma vendinha aqui e outra ali. Cerca de 13 a 15 casas. Ou seja, a gente tinha que comprar tudo na cidade e levar para o interior. Tudo. A água a gente levava de casa. Era a única coisa que a gente não compartilhava com os irmãos era isso. Água. Mas o resto que a gente tinha em casa, até o leite da Estela eu já cheguei a compartilhar. A farinha do mingau, que ela tomava mingau na época, a gente já tinha chegado a compartilhar. Era muito que a gente tinha, não. Não. E às vezes até questionava o meu marido. Mas amor, a gente veio para passar X dias. Se a gente der, a gente vai ter que passar menos tempo. E aí o trabalho? E aquilo que foi proposto para a gente fazer com os irmãos? Mas como é que a gente vai falar do amor de Cristo? Se a gente não está demonstrando o amor. Eles que não tem nem o que comer. Estão com dor de cabeça porque não comeu. Não importa a quantidade que você tenha a viuvinha, pôs na caixinha duas moedinhas mas era o tudo que ela tinha era o melhor dela e o que é que nós temos feito? temos ofertado o que ao Senhor? é aqueles últimos cinco minutos do dia, né meu irmão? Jesus, obrigada por esse dia no outro dia que falou amém, né? que beijo, irmão, já está dormindo antes de soltar o beijo, já está dormindo no outro dia que falou amém o que é que você tem ofertado a Deus no seu tempo? É as migalhas? Eu estou precisando melhorar nisso com Deus. Por isso que eu disse que eu não sou perfeito. Eu tenho que melhorar. Mas isso que é o bom do nosso doce amigo Espírito Santo. Ele nos confronta, ele nos ensina, ele nos mostra o caminho que devemos andar. Isso é viver em unidade, em amor. É cumprir o chamado que Deus trouxe para todos nós como igreja. Todos nós. Só que eu quero abrir um pouco mais o leque. Tá? É até aqui, olha. Além desse chamado que é para toda a igreja de servir ao Senhor, Deus tem um propósito específico na vida de cada um. Amém? Nem todos são pastores, né? Nem todos são profetas, nem todos são diáconos, nem todos são missionários. Deus tem um chamado específico na vida de cada um. E baseado em que eu digo isso? Vamos lembrar lá a história de Adão e Eva? Qual era o propósito de Deus na vida deles dois? Quem pode me responder? Isso mesmo: povoar a terra cuidar, administrar aquilo que Deus tinha acabado de formar de criar nem eles ficaram fora do chamado específico de Deus nem eles Adão e Eva tinham um chamado específico tinham uma ordenança específica na vida deles e Noé que estava vivendo numa geração corrupta né mas ele era um homem justo e bom e olha que naquela época o povo não tinha o conhecimento e entendimento que nós temos hoje. Não tinham. É isso que eu fico mais surpresa. Eu fico assim, admirada, de como esses homens, essas mulheres que viveram naquele tempo, conheceram a Deus de uma forma pessoal, particular. Sem ter um material Alguém que fosse levar a palavra Para eles E por que, que hoje nós que temos essa facilidade Negligenciamos Noé não duvidou É o Senhor O criador de tudo isso que está falando comigo Foi tido como um louco Né Como é que pode Construindo uma arca, uma barca desse tamanho Nem rio tem Nem chover não chove a Bíblia não relata nenhum sinal de chuva até a época do dilúvio. Se a gente for pegar a parte histórica da criação, não tem. O que regava a terra era a neblina, era o que fazia a grama, as árvores, as plantas crescerem. Mas Noé não teve uma dúvida sequer em seu coração. Ele obedeceu. E fez exatamente como Deus havia mandado. E claro que com a obediência dele, ele teve a salvação. Ele foi livrado da morte através do dilúvio. Ele e toda a sua família. Abraão foi outro. Abraão já tinha a história de Moé, né? Já tinha a história de Adão e Eva. Mas ainda assim, Abraão estava vivendo também num tempo em que as pessoas não temiam a um Deus conheciam a vários deuses e Deus mandou ele sair da onde ele estava do meio do povo dele, da parentela dele e ir para onde Deus o havia levado são pessoas que tiveram chamados específicos em suas vidas e eu comecei a refletir sobre isso enquanto estava pensando na palavra me veio a história de José também José passou pelo que ele passou Com um único propósito E ele não sabia qual era o propósito ainda Até chegar à situação Que era de livrar o povo judeu O povo de Israel O povo escolhido De ser exterminado da terra por causa da fome Se ele tivesse negligenciado esse chamado na vida dele se ele tivesse amaldiçoado os seus irmãos e ao invés de trazê-los para perto, mandasse prender e matar os irmãos pelo, pela maldade que fizeram com ele ele era um ser humano, falho como nós eu volto a perguntar o que que Deus tem específico na sua vida para você fazer às vezes é para interceder por uma pessoa uma única pessoa mas interceder não é uma coisa simples. Você tem que pagar um preço por isso. Quem é intercessor sabe o quanto é difícil. Quem é que não gosta de dormir uma noite inteira, né? Mas o intercessor, quando Deus o chama para isso, ele tem que abrir mão daquele sono mais gostoso para se colocar na brecha em favor daquela pessoa. Talvez seja simplesmente para chamar uma pessoa que está na rua, que você não sabe quem é, mas para trazer uma palavra de conforto. Um dia estava eu e minha cunhada, a gente estava com a vontade de comer um chocolate. Eu não posso comer doce, mas diabético, tem diabético que é um pouquinho assim, sabe? Sem noção, desobedece. Eu estava com vontade de comer chocolate, ela ouviu um, anunciar que um caminhão estava vendendo não sei quantas barras de chocolate por 10 reais. E lá fomos nós, domingo, ali em Pirajá, andando procurando caminhão. E no meio do caminho, a gente conversando, a gente passa por uma mulher que estava em prantos. A gente continuou procurando caminhão. Voltamos, ela estava em frente a um posto de emergência que tem lá em Pirajá chorando, chorando e a gente entrou no todo dia para ver se achava o chocolate porque o caminhão tinha ido embora aí ela eu não aguento ver isso eu vi a mulher senti que ela estava angustiada, chorando mas eu vou ser sincera não era pra eu ministrar na vida da mulher era pra minha cunhada ministrar aí eu falo assim não consegue ver? então vamos lá ela é assim tímida, sabe? Muito envergonhada. Então, vamos lá. Voltei com ela. Como eu sabia que ela não ia tomar iniciativa, eu fui lá e procurei saber o que, é que tinha acontecido. O irmão daquela jovem tinha se matado. Ele pulou da laje. E há pouco tempo, a mãe dela já tinha perdido outro filho. Ela estava em angústia, em desespero. A mãe estava dentro da emergência, sobre efeito de remédio, porque a pressão tinha subido. E ela estava sem rumo, sem noção. Naquele dia, a nossa vida, o chamado específico para a nossa saída de Deus, era para trazer uma palavra de amor, de consolo, de salvação para ela. Nós oramos com ela, falamos que só em Cristo ela iria encontrar aquele consolo. Ela teve a chance de ouvir falar do Senhor. O que aconteceu com essa mulher, eu não sei. Eu não sei Mas eu sei sim Que a palavra de Deus foi ministrada Por isso que quando você acordar naquele dia Todos os dias Procure saber, Senhor Existe alguma coisa em especial que o Senhor quer que eu faça hoje? Além do que eu já faço Não é de só te adorar Não é só de prestar um culto ao Senhor com a minha vida O Senhor quer que eu abençoe alguém de uma maneira especial hoje? Isso é o viver cristão Por que, que a igreja de Cristo Hoje em dia não vive assim? Por quê? Porque, Como disse o nosso pastor Está todo mundo olhando para onde? Para o seu umbigo Para o seu umbigo Ao invés de vivermos Como temos buscado viver É o dito, né? Seremos um só Sendo um só José teve um chamado específico, Débora a juíza o que dirá, né, da rainha Esther? no momento certo o tio dela disse isso, quem sabe não foi por causa disso que Deus te colocou aí como rainha não pense que por você ser rainha você vai ser poupada da morte não quem sabe não foi pra isso que o senhor te colocou aí quem sabe não foi pra Justamente testemunhar do amor de Cristo, ou falar de Cristo para alguém, que Deus está te colocando naquele emprego. Te direcionou para aquele lugar para trabalhar. Trouxe aquelas pessoas até você para você conhecer. Nós temos que viver o Evangelho todos os dias na prática. Eu aprendi o seguinte: eu não separo a minha vida de trabalho a minha vida com relação a Deus. O povo diz que é o mundo secular, é o secular e o espiritual. Para mim não existe isso. Respeito quem pensa assim. Mas para mim isso não existe. Você é um crente, você é integral. Então você tem que viver Cristo tanto no seu trabalho, na sua escola, seus, entre os seus vizinhos, na sua família. Outro dia em casa, minha irmã soltou uma expressão que aí eu comecei eu não aceitei. O marido às vezes não é chamado assim, fala assim, amor, não, não mexe com o seu irmão, não fala nada com o seu irmão. Não. Deixa ele. Só que eu não sou assim. Se o meu irmão pecou, eu vou lá e falo. Eu falei assim, irmã, isso é coisa de crente? Aí ela virou assim pra mim, quem é você para me dizer isso? Eu quase que disse assim, tá repreendido Satanás. Aí ia ser imprudência da minha parte, né? Seria falta de sabedoria. Aí Deus me trouxe logo à memória. Eu sou aquela que está com você todos os dias. No sentido de que somos parte do mesmo corpo. Se você errar, é a minha responsabilidade, o meu dever na palavra e em amor te exortar. Não importa quem eu seja ou o que eu faça. Nós somos um temos que viver em unidade Em amor E eu não fui grossa quando eu corrigi ela Mas ela se sentiu confrontada E ela teve aquela reação Nós somos um Então temos que ser sinceros, transparentes Uns com os outros Em amor O que que Cristo diz assim? Ó, Ninguém tem maior amor do que este De dar a sua própria vida pelo outro não chamo vocês mais de servos. Jesus estava ensinando aos seus discípulos em viver em unidade. Como família, como amigos, em unidade. Um só. Para que se distanciar? Por que não viver o que está escrito? Qual é o chamado específico de Deus na sua vida? Isso é uma pergunta que você tem que fazer a Deus e procurar obedecer. Um pastor uma vez perguntou para mim e me dando uma resposta, irmã, o que é que precisa para ser um missionário? Hein? Precisa de fé, né? Fé e coragem, né? Eu falei, não, irmão, precisa de obediência. Eu não vejo que precisa de fé e coragem. Eu vejo que precisa obedecer. Se você obedece ao Senhor, é claro que ele vai garantir Vai ter medo? Vai. Vai ter horas que vai dar vontade de tremer as perninhas, o joelho? Vai. Mas é o Espírito Santo que vai nos fortalecer. Vai faltar a comida? Vai. Mas Deus vai fortalecer a nossa fé, lembrando a gente de que tem pessoas à distância orando e intercedendo tá por nós. Ou da onde a gente menos espera vem aquela oferta. Nós precisamos obedecer se você foi chamado pelo Senhor para ser servo pertencer a Ele precisamos obedecer, vamos encerrar lendo em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 amém 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 a irmã está eu nem tinha prestado atenção mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A segunda parte do versículo a gente já falou. Eu quero que vocês lembrem disso, da primeira parte. Você é a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa povo de propriedade exclusiva do Senhor Deus disse que devemos ser santos porque ele é santo então quando você buscar servir ao Senhor buscar responder o chamado do Senhor em sua vida lembre disso, tem que ser em santidade Paulo diz que devemos andar de acordo com a vocação para qual fomos chamados com humildade, com fidelidade, sendo fiéis ao Senhor, nos portando dignamente. E assim as pessoas vão também não só ouvir de nós, vão ver em nós a santidade de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé? Senhor... Sabemos que ainda não somos aquilo que o Senhor deseja que sejamos. Aquilo que o teu Espírito começou a operar em nossas vidas. Mas ansiamos, Senhor, por esse dia. Pelo dia em que o Senhor dirá, servo bom e fiel. Postes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vai chegar o dia em que o Senhor também poderá dizer, aqui está. Meus filhos amados, em, em quem me deleito? Como Deus falou com relação a Cristo. Senhor, em nome de Jesus, nos exorta, nos corrige, nos traz sempre para o teu caminho. Em nome de Jesus, ó Deus, que a tua igreja, não somente esses aqui, mas que a tua igreja, vinha a ser despertada para viver o evangelho verdadeiro não um evangelho de prosperidade não um evangelho que busque alcançar melhores condições mas um evangelho que é fiel à tua palavra as coisas materiais são consequência porque se primeiro buscarmos o reino de Deus e a sua justiça todo mais vai ser acrescentado que busquemos verdadeiramente o Teu reino. A Tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus, ó oh Deus, fortalece a Tua igreja. A Tua igreja aqui no São Caetano. Levanta mais e mais pessoas dispostas a servir ao Senhor. Aqueles que um dia tiveram esse desejo e por algum motivo se esfriou. Aquece novamente os seus corações. Põe braços debaixo dos seus pés Que eles não consigam ficar parados E procurem servir ao Senhor Deus em nome de Jesus Levanta homens, mulheres Jovens, senhoras Senhores Para que possam estar ajudando A liderança da tua igreja neste lugar Deus em nome de Jesus Desperta os jovens Para que não deixem para servir Ao Senhor depois Quando chegar a beleza Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito, Senhor, encontre total liberdade na vida, no coração de cada um dos Teus filhos aqui, para o ensino, para a correção, para a instrução, que a Tua igreja venha a ser realmente uma, não em palavras, mas em ações, não em jargões que todo mundo já conhece, mas em exemplos de vida Deus em nome de Jesus anima o coração da tua liderança para que ela não esmoreça fortalece a fé deles ó oh Deus para que eles continuem firmes no Senhor assim como o Senhor animou Josué após a morte de Moisés que o teu povo se anime em ti tenha coragem, não tema que tenha bom ânimo e continue, porque o Senhor está com eles. Em nome de Jesus, ó Pai, continua a glorificar o teu nome através dessa igreja. Continua a usar os teus filhos, ó Pai, como o Senhor tem feito todos esses anos, traz novas ideias, traz novas estratégias, Deus, em nome de Jesus, traz um renovo em suas mentes, para que elas vejam maneiras diferentes de servir ao Senhor, de anunciar a Tua Palavra, em nome de Jesus, ó Pai, e eu agradeço a Ti, porque a Tua Palavra, Senhor, ela nunca vai voltar vazia, Que apesar dos nossos erros, das nossas falhas, é o Senhor, ó Deus, quem completa a obra. Muito obrigado, Deus. Eu glorifico o teu nome, em nome de Jesus.